Olá, ah, sou a Maria do Blog, Maria e no último vídeo eu ensinei os a tirar fotos com pouca luz natural ou mesmo com nenhuma luz natural e eu disse no vídeo que se vocês diminuírem o ISO e não aumentarem a exposição, as vossas fotos vão ficar perfeitas, mesmo que pareçam mesmo muito escuras, na edição vão ficar fantásticas. E hoje vou ensinar a editar essas fotos em quatro apps diferentes, só para vos mostrar que há só um pequeno truque que vocês têm que utilizar para editar essas fotos e não precisa de ser nenhuma app específica, uh, por isso qualquer app que vocês têm no vosso telemóvel vai funcionar perfeitamente. Vamos então editar estas fotos. Para a primeira app que eu vos queria falar é Lightroom, essa app é gratuita há apenas duas semanas mais ou menos, mas eu queria vos mostrar porque eu uso este programa no meu computador para editar algumas imagens e é fantástico e eu acho que vocês deviam instalar para desenvolver as vossas capacidades para editar fotos e vocês vão ficar mil vezes melhores quando usarem esse software. Ele é pago, como vocês sabem, é um programa da Adobe, mas eu tenho o tenho gratuitamente no meu computador e se vocês quiserem que eu vos ensine a instalar e a não gastar dinheiro nenhum, digam nos comentários para eu depois fazer um post no blog faço sem problemas. Vamos então clicar no botão adicionar fotos e escolher as fotos que queremos editar. Vamos clicar na pasta Lightroom Photos e para esta primeira edição vou clicar na foto que será a minha prima há duas semanas. Agora no último botão vamos encontrar todas as definições da foto que queremos alterar. Vou carregar na temperatura e vou aumentar um bocadinho para a foto ficar com tons mais quentes. E na matiz vou adicionar um bocadinho para tirar um bocado os tons mais esverdeados. Mas este passo é completamente ao vosso gosto. Agora na exposição vou aumentar ligeiramente para dar mais luz à foto. No contraste vou diminuir para os pretos não serem tão fortes. Nos realces vou aumentar para adicionar mais toques de luz. Nas sombras vou aumentar ligeiramente e nos brancos, pretos e na claridade também. Vou reduzir a vibração e a saturação para as cores da cara não ficarem tão estranhas e tão fortes. Claro depois podemos enviar a foto para o VSCO cam e adicionar o nosso filtro favorito. Para esta foto vou escolher o filtro HB1, que é gratuito e toda a gente tem, mas vou reduzir para metade. Vou colocar no mais 6. Vou reduzir a saturação, adicionar Highlight Save no máximo e adicionar mais um de temperatura e mais 2 de tinte. Mas toda esta edição vai depender do vosso gosto. Tudo o que podíamos fazer para melhorar em termos de luz foi melhorado no Lightroom, agora o filtro de cor vai depender de cada um. Não se esqueçam que se quiserem dar um toque extra, podem adicionar filtros de luz em apps como o Afterlight ou o Pixlr, que é gratuito. Vamos então agora para o Snapseed, vamos escolher a foto, clicar no lápis e clicar em Aperfeiçoar. No brilho vamos aumentar ligeiramente, no contraste vamos diminuir e também na saturação. No ambiente vamos aumentar e também nos realces e nas sombras. Vamos adicionar mais tons quentes e já está. Exatamente o que fizemos no Lightroom, os nomes é que mudaram ligeiramente. Vamos exportar esta imagem para o Vescal Cam e copiar a edição que fizemos na foto da minha prima e adicionar nesta. Agora só vamos mudar de acordo com os nossos gostos. Eu como gosto de fotos mais quentes, vou aumentar ligeiramente a temperatura. Vamos agora ver se conseguimos também editar esta foto no VSCOCam. Como vocês conseguem ver pelos filtros, se nós adicionássemos um filtro à foto ia-se perder totalmente, por isso vamos modificar a exposição primeiro. Na exposição vou aumentar mais 2, vou colocar menos 2 na saturação, adicionar o um máximo de highlight saves e mais 2 de shadow save. Vou adicionar mais 2 de temperatura e mais 3 de tint. Também podem adicionar o um máximo de vinhete se vocês quiserem e vou adicionar um bocadinho de shadow tint em vermelho. Vamos agora abrir o PixArt que sei que vocês usam imenso e vamos ver se conseguimos os mesmos resultados. Vou carregar no mais e escolher a nossa foto original. Vamos clicar em ferramentas e clicar em ajustar. Vamos aumentar o brilho, diminuir o contraste, aumentar a sombra, realces e temperatura e já está. E é basicamente o que eu vos pedi para fazerem em todas as outras apps certo? por isso vamos resumir para vocês decorarem isto e para conseguirem editar as fotos da melhor forma possível. A primeira coisa é saber tirar a foto perfeita e esses truques vocês encontram no vídeo anterior mas a coisa principal é não aumentar o ISO não aumentar a exposição e se o vosso telemóvel vos disser que está muito escuro e vocês têm que pôr em modo de noite se vocês não liguem a nada que ele diz por exemplo, se vocês estiverem um, no vosso telemóvel se vocês clicarem na parte mais luminosa neste caso seria esta janela a vossa exposição vai diminuir e o vosso ISO também e é isso que nós queremos, porque se nós clicarmos aqui na parte mais escura o que vai acontecer é que essa parte vai ficar mais clara ou seja, o ISO sobe, a exposição sobe e depois ao tentar editar fotos assim, com o ISO muito elevado a edição fica assim, com muitos ruídos e muito grão e não é isso que nós queremos bom, esse é o primeiro passo o segundo passo é que nós conseguimos editar todas estas fotos não, não só é telemóvel, que é ótimo, podemos usar o Lightroom, o PixArt, o Snapseed o VescoCam, qualquer um funciona. E passamos para o terceiro passo, que é a edição. A edição, para a edição nós só precisamos de aumentar os brilhos, aumentar os realços, diminuir o contraste, diminuir a saturação e tudo que tiver a ver com temperatura, com tintes, que é basicamente a coloração de sombras e de luz. É completamente ao vosso gosto, vocês é que mandam, porque se nós dermos uma foto a várias pessoas, de certeza que a edição vai ser completamente diferente. É esse o quarto ponto, se vocês quiserem ir mais para além desta edição e se vocês quiserem personalizar ainda mais, vocês podem usar aplicações que tenham efeitos de luz e de cor, como por exemplo o Pixlr, que é gratuito, e vocês podem acionar efeitos de luz para criar fotos fantásticas, e é basicamente isto é mesmo muito simples tirar boas fotos sem luz natural e editá-las no vosso telenovel. Espero que vocês tenham gostado destas dicas se vocês usarem alguma dica que eu dou aqui no canal nas vossas fotos de Instagram façam tag 10, tag Maria, porque no final de cada vídeo vocês vão ter aqui um espacinho só vosso onde eu partilho as vossas contas de Instagram por isso, esqueçam de dizer mais duas coisas não se esqueçam que está a decorrer um passatempo de fotografia uh, podem carregar no link que vai aparecer agora em cima de mim, e queria vos dizer que tenho uma segunda conta no Instagram, onde eu faço desenhos de retratos vossos, eu comprometi-me a publicar um vídeo vosso em cada dia do mês de Dezembro, por isso se vocês quiserem ver os desenhos, os 31 desenhos desse mês, ou se vocês quiserem que eu vos desenhe, não se esqueçam de ir à minha segunda conta no Instagram, que vai aparecer assim aqui, e vou deixar também o link lá em baixo, e é isso. Se vocês tiverem ideias para vídeos, se vocês quiserem que eu faça alguma coisa específica, deixem nos comentários. E é isso!